Dopa, quanto tempo? Bom, é o seguinte. Esse ano eu pretendo realmente ficar ativo, tipo, ativo pra caralho, tá ligado? Tipo, postando vídeo. Três vídeos por semana no mínimo. Segunda, quarta e quinta, sabe? Três vídeos. então Três vídeos. E bom, não só isso, mas eu pretendo parar de <risos> focar muito no Eu sei que eu já falei isso muitas vezes aqui, mas. Addon é difícil, tá? Não é fácil fazer alguma coisa. Eu tenho três projetos de Adam em mente aqui. Que um é um projeto interface 3D que já tá aí há tempo, tipo, dois anos. E quem sabe eu também atualize outras coisas, como o addon de TV e bases de itens pra fazer addon e tals. De repente eu atualizo pra novas versões e tals. E eu também tenho outros dois projetos que eu tenho em mente, que é um é o do Minimapa e o outro é o do Barra de Vida, que é uma textura por enquanto. Talvez eu grave mais no estilo webcam, que eu acho bacana, por mais que eu não ache que eu sou bonito o suficiente pra ficar em frente a uma câmera, eu acho que é bacana gravar mesmo assim. E bom, esse ano não pretendo gravar mais coisas aleatórias que nem eu gravava antigamente. Porque era da hora, era pra Rita, tá ligado? Entretenimento. As pessoas de lá estavam mais por mim. E foda-se o que, que eu fazia. Por mais que eu cresci com Adam, né? Mas, porra, tinha muita gente lá por mim, sabe? Me achava engraçado. Eu olhava meus vídeos e falava, ah, esse cara é bacana. Agora eles olham o meu canal e falam, ah, esse cara tem Adams bacana. Então eu quero trazer um público mais pra mim. Em vez de... Esse cara faz coisas bacanas. Esse cara fez um Addon tal, tá ligado? Esse Addon eu não sei o que. E aí começa a falar do Addon em vez de mim. E bom, é isso. É isso que eu pretendo fazer esse ano. Postar esses três Addons Que o pessoal que, que Alpha teste lá no Discord já tem acesso a eles. Podem testar o Adam, sabe? Uh, recomendo você entrar lá no servidor Discord. Porque lá as coisas vão sair primeiro, sabe? Tipo, informações de Adam e tal. Também eu tenho um Twitter... Mas Twitter é meio. foda-se. Mas pode ir, pode ir lá, tá ligado? É underline Gabriel Kraft. Alguém já pegou Gabriel Kraft por algum caralho de motivo. E isso, a gente se vê.